Presta atenção, que eu quero que vocês ent entendam e aprendam a fazer isso. Para vocês não perderem a oportunidade. Mesmo que eu, mesmo que eu não fosse ficar aqui. Gente, olha que maravilha esse voo. O voo é às 6 horas da manhã. Cheguei aqui às 9 e meia da manhã. Se eu quisesse ficar só um dia, fazer um bate e volta, é tão perto, três, duas horas e meia, você poderia ficar aqui o dia inteiro no Uruguai, Conhecer a sala VIP do Uruguai, e voltava para o Brasil. Só um dia, bate e volta. Né? Mas se você tiver a condição de ficar um dia pelo menos, você ficaria hoje para amanhã com milhas, com pontos um ponto que eu vou explicar para vocês. Eu comprei, teve uma promoção da Latam, 6.400 milhas para Uruguai, para ir, 6.400 para voltar de econômica. Eu comprei essas milhas, falei, ah, eu vou para o Uruguai. E comprei isso há três meses atrás. O que aconteceu? A, a Latam, ela mudou minha passagem e eu não podia ir naquela época na passagem que ela também mandou. Então eu peguei e joguei para agora. E a Latam não fez nenhuma ressalva e me jogou para a data de ontem. Aceitei numa boa, 6.400 milhas, econômica, tá? Só que eu sou cliente do Visa Infinite Latam, eu tenho direito a 6 cupons, seis cupons. O que, que eu fiz? 24 horas antes dessa nova fase da Latam, você pode dar upgrade pelo próprio aplicativo. Então o que, que você faz? Você vai pegar o aplicativo da Latam, vou mostrar para vocês. E vai dar o start do upgrade. O que acontece? Eu, eu vim de Guarulhos para Uruguai. Eu vim de, de Premium Economy. Ó, premium Economy. Ou seja, eu paguei 6.400 pontos para viajar para um voo internacional de duas horas e meia com Premium Economy. Tá aqui, ó. O voo das seis e cinco da manhã para chegar no Uruguai às nove e meia. Certo? Aqui, ó. Premium Economy. Maravilha? Preste atenção, que eu quero que vocês entendam e aprendam a fazer isso, para vocês não perderem a oportunidade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 você ficaria hoje para amanhã com milhas, com um ponto que eu vou explicar para vocês. Pois bem, 6.400 para ir, 6.400 para voltar. E aí eu dei upgrade também na volta agora. Estou esperando ser atendido. Você pode ser atendido como você não pode ser atendido. Eu tenho quase certeza que eu vou ser atendido. E eu vim de premium Economic. Falar a verdade para vocês, eu nunca viajei de premium Economic da Latam. Nunca. E vou falar uma coisa para vocês. Eu estou assim estarrecido de ver o atendimento bordo da aeronave. Olha o que eles, olha, dentro da Premium, eu paguei 6.400 pontos, Premium Economy, deram para mim de presente. Uma necessaire. Na necessaire tem a máscara do Zorro. Vocês sabem que é a máscara do Zorro, ó o homem gato, tá vendo, a máscara do Zorro, tem uma meia, top, tem um algodão doce, tem uma escovinha de dente, que eu nunca abri, deixa eu abrir, pela primeira vez eu vou abrir uma escovinha de dente dessa aqui, uma escovinha de dente de madeira, ó lá, olha lá, tá vendo, ó, bonitinha, e tem uma pasta de dente para minha mamãe. Aqui, ó. Eu vou dar bolsinha para minha mamãe. Aí, ó. Tá vendo? Olha que chique. Tá vendo? Que luxo. Minha, minha mãe adora. Essas... Você sabe que idoso adora, né? Essas bolsinhas assim de velho. Então elas põem dinheiro aqui, carteirinha aqui, ó. E anda com ela aqui na penduradinha, né? Ó. Ó. Ganhei. Gente. Olha que maravilha. Café da manhã. Dentro da aeronave. Vocês têm que ver como que ela serviu a gente. Ela mandou, fechou assim a parte da Premium. Só quem estava na Premium Economy, que, que teve esse tratamento. Cara, trouxe um, um prato com pães, geleia, presunto, café, suco de laranja, sobremesa, uma, uma saladinha de fruta. Uma delícia o café da manhã. E ele falou assim, o senhor gostaria de repetir? Eu falei, não. É a primeira vez que eu vejo uma, um atendimento desse e falar se eu queria repetir. Né? Eu falei que não. Então, o que acontece? Só para vocês saberem. Gente, uma maravilha. Um atendimento fora do comum por 6.400 pontos. Para o Uruguai. Né? De Guarulhos para Uruguai. Bem, antes do voo, eu tinha a opção de ir nas salas VIPs que estavam abertas esse horário 24 horas. Eu preferi não ir nem em nenhuma sala VIP. Eu fui direto no Bleriot. Gente do céu. Lá no Bleriot. Sem mentira nenhuma. Que café da manhã espetacular. Olha, eu falo pra vocês. Eu, eu já fui em sala VIP de todos os tipos lá de Guarulhos. Mas igual o Bleriot. Tá para nascer. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei onde que eu coloquei. As minhas... Papeletas. Deixa eu ver se eu acho que vou mostrar para vocês. A minha papeleta do Blayliott. Eu acho que tá aqui, ó. Pera aí. Muito top. Muito top mesmo. Quer ver? Ó, olha aqui, ó. Para vocês verem, eu usei o Dux Priority Pass lá no bleriot Café da manhã, assim, fora do comum. Gente, uma delícia. Olha quanto eu gastei. R 280 Dois acessos. E aí, eu peguei um, pão de, um pãozinho, tal, tal, tal, e eles me deram, eu só posso passar dois, eu mais um, né? Então, dois, dois acessos. Olha o tanto de Kit Kat que eu peguei para mim de sobra. Eu não como chocolate, vou levar pro Edinho minha mãe, ó. Aí, ó. Uma caixa de Kit Kat. Sabe o tipo, que? De graça? De graça com Priority Pass. De graça com Priority Pass. E se vocês dizem o que eu comi na sala VIP lá da... Do, na sala VIP do, do, do lounge, olha isso daqui. Vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. lá do, do blediote. Gente, fazem na hora o omelete, o pãozinho na hora. O suco o espreme na hora, na hora, só de laranja. Uma delícia. O cafezinho expresso, aquele café maravilhoso. Gente, deu 280 tudo, com os, não deu isso, né? O que eu pedi deu deu R$ e o outro deu 39 reais. O que sobrou eu peguei de Kit Kat. Tá? Tá aqui, ó, pra vocês verem. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês o upgrade que eu fiz, ó. Podem ver aqui, ó, o upgrade que eu dei aqui em São Paulo, ó. Esse foi o upgrade que eu dei na Latam. Gente, tudo isso que eu fiz, eu fiz pelo aplicativo sem intervenção humana nenhuma. No aplicativo da Latam, eu fui lá e dei upgrade, status, o upgrade, o status pro premium, tá? Fui no Blériot, usei o cartão. É... Do, do Dux, o Priority Pass, e passei os dois acessos e acabamos tomando café de graça. É, o voo, uma premium de graça. Vocês sabem que o, o avião foi com milhas, então é de graça. E, além disso, além disso, é, eu reservei o hotel, eu reservei o hotel aqui com... Milhas. E aí, gente, quando eu chego no hotel aqui, no no Constaneiro, eu gastei 20 mil pontos. Nesse hotel aqui, eu gastei duas diárias, 20 mil pontos. É, cada mil pontos equivale, só para que você saiba. É, então, quanto ficou a passagem? Vamos lá, vamos concluir a passagem da Latam. A passagem da Latam custou R$ reais para ir, R$ reais para voltar para Montevidéu. Tá? Então, ficou menos de R$ reais a passagem ida e volta para Montevidéu, tá? E o hotel, vamos, vamos entender que cada 20, mil, cada 20 po, cada, perdão, cada mil pontos vale 20 dólares, tá? Então, eu gastei aqui, é, cada mil vale 20 dólares, então, vezes 20 mil, né, 20, 20, é, daria 2 mil. Então, a diária aqui custou, é, eu vou jogar um pouquinho mais para cima, deu 2400 tá, a diária. Só que eu paguei com o do do Acor, tá? Eu, eu tenho pontos da Latam, da Livelo para AirCor, tá? Então isso aconteceu aqui na Cor. E eu reservei com o café da manhã. Então é, de manhã tomei café da manhã duas vezes no hotel na, na aeronave no bleriote de graça. Depois eu tive é, a, o hotel de graça com o café da manhã também, tá? Então, a diária do café da manhã. E o almoço aqui do hotel eu paguei com pontos. Então, eu posso pagar aqui no hotel com pontos também. Então, café da manhã, almoço, hotel e avião, tudo de graça. E o que, que me sobra para fazer aqui? Tomar um cafezinho de vez em quando e um jantar.